Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos descobrir agora por que muitos cursos, as pessoas não têm o que elas falam que têm. Então, eu conheço né, vários cursos, que eu inclusive fiz, onde a pessoa aluga uma casa chiquérrima, aquelas do Airbnb Eles compram ou alugam carros fantásticos, né? Aluga lá uma Porsche, aluga BMW e assim por diante. Compram roupas muito boas, de marcas. E mostram, falam de cursos de como ficar rico. De como conseguir coisas que eles também não conseguiram. Ah, então, se você pegar estes cursos de motivação e olhar lá no passado, como era o homem que fez esse curso de motivação, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não vou falar os nomes aqui, porque obviamente né, não, não cabe... É, né, lá, pode dar um problema aí, para dar um pepino para mim ainda, porque alguém vem aqui dizer que... Mas se você olhar o histórico desses grandes cursos, você vai ver que aqueles homens eram falsos. Eles faziam de conta que eles eram. Inclusive, num deles diz assim, ah, eu comprei um terno, o último tipo, fui, fui num hotel mais chique, que não tinha dinheiro nem para comprar bala e fui lá no tema chique e eu conheci pessoas, bem, então ele usava da artimanha dele, de mudar a sua, a sua apresentação, a sua aparência física, né, com roupas e tal, para poder pegar outras pessoas em calças E aí vendia o produto dele. Ah, pode ser que funcionasse, pode ser que não, mas ele precisava criar de armadilhas. A pessoa que tem sucesso, tem sucesso, ela não precisa fazer de conta que tem. Então aquelas pessoas que compram roupas e fazem uma apresentação para os outros, eles são pessoas prisioneiras de seu próprio ego. Né? E eles acreditam que aquele dinheiro que elas têm ou aquela posição que elas têm é o que todo mundo quer. E nós, do outro lado aqui, pensamos que é uma boa ter tudo aquilo e queremos ter aquilo. Então a maior parte das pessoas gastam muito tempo de sua vida buscando ser ricos. E é a maior fria que existe no mundo. Por quê? Porque você não vai ficar rico. Não tem como ficar rico da maneira como é. Tá? Por que, que eu falo isso? Porque cada um de nós tem uma estrutura de pensamento, uma maneira de ser que vem lá da infância. Então, existem pessoas que têm tristeza dentro de si, que vivem em função de ajudar os outros. Tem outros que são muito porra louca, que viajam na maionese, um outro é muito quieto, o outro só sabe trabalhar. Então, cada um de nós tem um jeito de ser. Esse jeito de ser vem da estrutura de pensamento. Então, para quando você for fazer um curso, você já, né, se você tem este conhecimento de como você funciona, você já sabe se esse curso vai dar certo para você ou não. Eu não consigo fazer, trabalhar com coisas repetitivas. Ah, se eu fosse trabalhar em escritório e a pessoa dissesse, assim, todos oh, todo dia tem que fazer isso, isso isso. Não dá certo, eu não consigo, porque meu padrão de comportamento é... Fazer sempre coisas diferentes. Até talvez ser um dentista, para mim, seria terrível. Porque ele fica preso dentro de uma sala, lá tratando de dentro das pessoas. E eu preciso de movimentação. A minha, a minha maneira de ser é ser vendedor, é sair para a rua. Então, cada um tem uma maneira de ser. Mas eu fiz durante muitos anos de minha vida, participei de curso de tudo que você imaginar. Curso de, de custo, curso de... É, de oratória, curso de comunicação e relações humanas, né, esses cursos de matemática básica, matemática comercial, matemática, não sei o que lá, cálculo de custos, todo o curso que tinha no Sebrae eu ia, porém eu nunca me tornei um homem de sucesso, nunca me tornei, uma, não sou uma pessoa de sucesso, baseado no que as outras pessoas falam de sucesso. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou feliz, eu vivo em paz, eu tenho um grande conhecimento de muitas coisas, eu tenho uma, é, quase uma sabedoria já para as coisas que eu passei. O dinheiro vai ser consequência, né? acredito eu, eu, pelo que eu trabalho. Mas também se não for não tem problema porque quantas pessoas eu ajudei, quanto eu me ajudei sendo eu. Mas em épocas passadas, lá na minha. Né, 15 anos atrás, mais de 15 anos, 20 anos atrás, eu era uma pessoa que eu andava de terno, todo bonitão, arrumado, carro com um monte de prestações, não tinha casa, mas eu chegava na, na, na, na, nas, nas pessoas que tinham casa e dava conselhos, ó, oh, tem que fazer assim, fazer assado. Era a maior, a maior besteira que eu fazia. Eu nunca vivia eu de verdade. Sempre fazia de conta que eu era alguma coisa e sempre buscando esse dinheiro que nunca vinha. Por que, que isso acontece? Porque lá na minha estrutura de pensamento, nas minhas coisas da minha infância, eu não fui programado para guardar dinheiro. Eu sei ganhar dinheiro, mas eu gasto, eu torno muito. E não me incomodo com isso. Né? Nunca me incomodei. Entende? Então, eu nunca me preocupei com o futuro, de criar patrimônio para ter no futuro. Porque a gente sempre dá um jeito. O meu padrão sempre dá um jeito. Então eu tentava ser algo que eu não queria, que eu não poderia. Né? Assistir aquele negócio e ah, falar, quanto é que você vai economizar por mês? Eu digo, cara, economiza o quanto eu quero. Não estou afim fim de fazer isso, quero outras coisas. Se eu quiser fazer uma viagem como eu fiz para Machu Picchu, eu vou economizar. Se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou dar um jeito. Então assim, ó, cada um tem uma maneira. A, a porcaria é, por que, que você vai se tornar infeliz? Porque você tenta ser o que você não é. É, a pessoa gosta de tomar cerveja, vai numa festa lá chique, tem cerveja, mas tem uísque. Todo mundo está tomando uísque, o cara vai tomar uísque por causa dos outros. Não, você tem que aprender a ser quem você é. A prosperidade virá na proporção daquilo que você foi programado lá na infância. As pessoas que menos vivem, as pessoas que menos curtem a vida, são as pessoas muito ricas. Porque elas estão presas no dinheiro, elas estão presas no ganhar, elas estão presas na na performance. É, observem vocês aí como é que são as pessoas muito ricas. Né? Elas têm essa dificuldade. É óbvio que quando elas pararem de olhar o dinheiro como única único ponto de, de, né, de foco, de eh, entusiasmo, elas vão aproveitar mais a vida. Agora, lembrem-se, está cheio de pessoas que ganham muito dinheiro ensinando o que eles não sabem que é ficar rico. Se você for hoje para a internet e começar a olhar lá o que tem de pessoas expertas, que são os bichos da goiaba, ensinando como ganhar dinheiro com a internet, tá cheio. E dá a impressão que a gente vai ficar rico e milionário. Eu também entrei nessa. Pensei que ia ficar rico e milionário. E não é por aí. Aí eu descobri que o cara que era o bicho da goiaba, para quem eu paguei dois cursos lá, paguei seis mil reais, né, para mim e para minha funcionária, que depois virou minha sócia, pagamos 6 mil reais, isso na época de ano de 2021, então, por exemplo, 6 mil reais dá para comprar, dá para comprar 6 não, não, um, é, ou 7 micro-ondas, né? micro-ondas bom. Mas o que acontece? Né? Uma que não funcionava aquilo, a gente faz um esforço gigantesco e não consegue fazer funcionar aquilo que ele ensinava. Outra coisa foi aquilo que, quando eu descobri que ele não tinha casa, e nem carro, o carro não sei, mas não tinha casa. Então ele alugava uma casa em Florianópolis, gigantesca, linda, maravilhosa, e fazia os vídeos lá. Então a gente olhava tudo aquilo e dizia, nossa mãe, eu vou virar isso que ele está fazendo, porque olha só a casa do cara. Não era dele, nem os móveis que estavam lá eram deles, ele não tinha nada, porque a casa já vinha imobiliada e outros, né? Então ele na área de informática, mas outros também que eu conheci são pessoas que tinham lá um carro para fazer apresentação, um carro bonitão, roupa bonita, descia assim e dava conselho. Então, pessoal, a ideia é a seguinte: você tem que ser quem você é. Agora, se você for quem você é, você vai ficar triste, vai ficar sofrendo, né? Porque tem as suas falhas. Então como é que você vai fazer para resolver isso tudo? Primeiro, você vai ter que buscar quem é você. Você vai ter que fazer trabalhos de autoobservação. Se, por exemplo, você pegar uma bola dessas de cachorro que ele fica mordendo e andar com ela na sua mão, e toda vez que algo te incomodar, você aperta a bolinha. Algo te incomodou, você aperta a bolinha. Vai te trazer paz. Quando começar a ter paz, você vai enxergar realmente o mundo como ele é. Pessoal, eu espero ter ajudado, não complicado, mas tem que complicar primeiro. Então, você não é o que você pensa que você é. Né? E as pessoas estão fazendo lá as cagadas, tentando fazer coisas que elas não conseguem nunca conseguirão, e outros estão ganhando dinheiro com isso aí. Compartilhe o vídeo se você gostou, passe para outras pessoas, né? acesse lá o nosso site. Um grande beijo, tudo de bom para vocês, e até uma próxima oportunidade. Tchau!